Esse ambiente aqui de Georgia é assim Que ela fez aqui na mostra até faz cinco, seis, gente Eu achei assim incrível, sabe o que Essa coisa dela utilizar uma paleta única, né? Uma monocromia de cores A gente tá vendo uma monocromia em várias tonalidades O que deixa as peças super valoriza Porque você tem, por exemplo, aqui Uma poltrona George cadeira de de desculpa, e aí tem um tomzinho de verde, a gente vê uma banquetinha ali na frente. Quando a gente vai para essa poltrona de hoje aqui, ela já tem uma tonalidade um pouco mais clara. E super enriquecer o trabalho dela também, colocar almofadas trabalhadas, né? A gente tá vendo aqui uma peça de couro com uma nervurinha. Que deixou a almofada um do mais Rica também é do pessoal da matéria-prima. Eles fazem esse trabalho, gente, não tem como não encantar, né? Porque você limpa, inclusive, com uma peça tão sofisticada como essa do artefato. Tem a sofisticação, tem tudo isso, mas a gente tem vontade mesmo é de caminhar por aqui, por esse tapete, um de pé descalço. Porque apesar de ter esse luxo todo, essa sofisticação, a gente se sente muito em casa, muito à vontade. O ambiente foi sonorizado não sei se está dando para vocês escutarem por pássaros né o que deixou uma coisa assim muito leve a gente tem vontade de dormir aqui, armar uma rede e dormir ou então se deitar num sofá desse gigante né? ah, deixa eu falar de uma coisa que ela colocou na decoração aqui, nesse projeto de interiores muito bacana ela utilizou, está vendo aquele trabalho ali em marcenaria é, meio que umas janelinhas eu acho que a ideia que ela quis dar foi isso de voltar à infância e utilizou, né dando uma ideia de janelinha então a gente tá no sofá meio que na janelinha de casa quando era antigamente eu acho que ela quis passar isso pra gente deixa eu falar de uma outra coisa também olha só que escultura linda essa aqui de é Demetrios olha que intervenção fantástica ele fez no aço eu acho que aqui é o aço cortei olha que linda essa peça metros que, pra mim, tá, assim, arrasando porque tá trabalhando com vários tipos de materiais e, e tá se reinventando. Essa peça aqui também é dele. Olha que linda! Aquela da Lima no fundo também. Gente, eu fico muito feliz de ver que parceiros meus, que eu acredito, né? E tem um trabalho assim tão fantástico para linkar junto com uma marca tão forte, com um artefato. Essa cortina, por exemplo, ela é em linho né, e com uma intervenção em camuça. A matéria-prima faz esse trabalho e são coisas que a gente não vê no dia a dia. Olha que trabalho lindo que ficou. Você consegue linkar o linho né, com a camuça. Olha que rico. Não, gente, fala sério, se a gente não moraria fácil, né? Numa mostrinha dessa. Cada ambiente desse uma festinha, de vez em quando. Incrível, incrível. Olha só o que ela fez também aqui, a Georgia. É uma danada. Utilizou muita folhagem tropical. E aqui ela utilizou o antúrio, né? Esse aqui é natural, vocês veem que já tá assim, um pouco murchinho aqui, mas muito pouco, porque a mostra foi ontem. Mas as folhagens tropicais, elas aguentam muito. E ela deu um laço. E olha o contraste com a mesa, Black. Né? Uma mesa mais negra, mais escura, com pés de aço. Fantástico, fantástico, gente.